Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo e estamos aqui para mais uma aula sobre Moodle e nós vamos configurar agora um questionário, tá bom? Então acompanha aí Bom, eu estou aqui já com o meu curso aberto, que eu vou trabalhar Enfim, veja que para criar um questionário tem várias etapas, tá? Eu não vou clicar aqui em ativar edição, não é necessário e eu vou descer lá embaixo em Administração, tá? aqui é um ponto chave. Em Administração, vamos procurar Banco de Questões. Tá? Em Banco de Questões, é aqui que nós vamos trabalhar na parte inicial. Nós temos ela dividida em duas etapas, a montagem de um questionário. Primeiro eu monto o meu Banco de Questões e depois eu vou montar o questionário uh, propriamente dito. Depois, lá no curso, eu vou catar as questões do meu banco, tá? Então, o primeiro passo antes de qualquer coisa é, e veja que eu nem vou em questões ainda, eu vou em categorias. Por que categorias? Eu acho bem importante quando a gente vai fazer um questionário e uma prova online, por exemplo, e eu quero dividir em assuntos. Eu quero, eu tenho, por exemplo, eu estava numa turma no primeiro ano, aí eu trabalho função afim e função quadrática, e na minha prova eu quero que tenha questões, tantas questões sobre função afim, tantas questões sobre função quadrática. E aí o que acontece? Eu posso selecionar de forma aleatória quantas de função afim eu quero na minha prova e quantas de função quadrática. E isso só é possível se eu antes criar esses grupos, certo? Então eu vou aqui e criar todos os grupos que eu pretendo de conteúdos. A começar, então, eu vou supor então função afim, tá... Função Afim e Adicionar Categoria, bem simples Depois eu vou em... Novamente, ó, vejo que a categoria que Função Afim foi criada Eu vou criar a categoria Função Quadrática Adicionar Categoria Tem duas categorias já esse meu curso Eu crio as categorias dentro do curso, tá? Se eu vou trabalhar um outro curso, eu tenho que criar as categorias lá no outro. Apesar de poder importar questões, mas isso é outra questão. Vamos lá, criadas as categorias, agora eu posso vir aqui, voltando lá para o banco de questões. Agora sim eu vou criar minhas questões. Tá? Aqui por enquanto eu não tenho questões nenhuma. Ao ah, natural que selecione uma categoria, ele já pede. Eu posso deixar sem categoria, deixar todas na raiz? Posso? E depois transferir para a categoria? Posso. Mas se eu já sei que eu vou fazer questões de função afim, por exemplo, clico em função afim, posso colocar tags que identificam aquele tipo de questão, isso é para categorizar, mas não acho necessário, depois a gente pode ampliar mais isso. E vamos em criar uma nova questão. Vamos lá. Eu vou criar um exemplo simples, depois a gente explora mais outros tipos de questões, mas nesse momento eu vou criar uma de múltipla escolha, adicionar, e agora aqui é bem tranquilo, veja que já está a categoria, se eu quiser trocar, me arrependi. trocar para quadrática, posso Mas vamos lá, o nome da questão o aluno não vai ter acesso, mas é para mim ter uma ideia Eu gosto de salvar com nomes mais ou menos do que indica sobre o que é aquele assunto Por exemplo, função afim Função opa, Afim Gráficos tá? E aqui eu crio a questão Propriamente dita, eu não vou fazer para não perder tempo, mas eu posso colar uma imagem aqui, posso digitá-la, enfim. E depois de feita a questão, vou chamar aqui de questão 1, mas não importa, eu não tenho que numerar nada aqui, eu até nem numero, eu vou tirar isso aqui, é a, simplesmente a questão, sem numeração. Esse feedback, é, após o aluno responder, depois ele pode ter acesso, eu posso dar aqui dicas de como resolver o problema, aqui você pode usar a técnica tal, assim por diante. Vou deixar em branco, não é obrigatório, mas ajuda principalmente para cursos MOOC, que o aluno vai fazer o questionário e depois ter acesso a esse feedback. Uma ou múltiplas respostas, apenas uma resposta. Aqui, não vou mexer nisso, e aqui eu vou criar todas as opções. Veja que por padrão ele me dá cinco alternativas para múltipla escolha. Eu vou criar aqui, vou, digamos que a resposta seja 5, é um número apenas, tá? Se eu quero que esta seja a correta, eu vou colocar 100% e nas outras vou colocar outros números aleatórios, tá? Posso colocar um feedback individual para cada uma delas, dizendo por que, que ela está errada, cada uma das questões, é um pouco trabalhoso. Mas ela fica quanto mais elementos mais complexo. Mas da forma que ela está já está funcional a questão. Posso clicar, posso assim, colocar mais alternativas. Posso. Espaços em branco. Vejo que as respostas supostamente erradas têm nota nenhum. A correta 100%. Isso pode ser trabalhado. Se eu não quiser da, se uma resposta não estiver totalmente correta em múltipla escolha, as possibilidades são muitas. Eu posso até colocar uma porcentagem referente àquilo. Por exemplo, 50% se eu quiser considerar. Quem marcar aquela alternativa É possível Mas eu vou deixar como Vai ter só certo ou errado Então 100% para essa que eu julgo certo E nenhum para as que estão erradas Está pronta minha questão Salvar mudança Feita uma questão aqui Está ela aqui o nome Função gráficos E aí digamos que eu vou fazer o mesmo processo Só que eu não vou fazer isso Eu vou clicar aqui em duplicar tá? Só para eu ter uma quantidade razoável salvar mudanças e vou criar mais uma aqui, tá? E vou duplicar de novo, só para ter três questões, tá? Em função afim. Depois eu posso vir aqui, agora eu vou fazer de função quadrática, faço mais uma, faço mais uma seis, sete, dez questões, Quanto mais melhor, tá? Feito isso, digamos que eu alimentei meu banco de questões. E eu sempre recomendável, para o que eu vou propor, mais questões do que eu quero para a prova. Se eu quero uma prova com 10 questões, é interessante ter, por exemplo, 15 20 no meu banco. Isso vai tornar mais dinâmico o processo. E vocês já vão entender por quê. Certo? Está pronto. Não há mais nada o que ser feito aqui. Então, esse processo de criar questões está pronto. Agora eu vou voltar lá para o meu curso. Agora eu vou clicar em ativar edição. Digamos que... Nesse tópico 1, eu queira criar a avaliação aqui, tá, então adicionar uma atividade ou recurso, e aí nós vamos aqui em tarefa, não, tarefa não, mentira, eu vou em questionário, agora sim, eu vou em questionário, adicionar, e aqui eu vou chamar de, ah, digamos, avaliação 1, tá, eu dou o um nome que eu quiser para avaliação. Esse campo de inscrição eu acho muito útil para dar as orientações para o aluno. Eu vou dizer, dizer para ele que, que só existe uma alternativa, as questões são de múltipla escolha ou são variadas. Enfim, eu vou dar todas as orientações que a gente costuma colocar nos cabeçalhos das nossas provas. Tá? Duração, eu posso estipular um, um início e fim para o questionário. Não vou entrar em muitos pormenores aqui, também a é questão da nota, eu já posso programar a nota para aprovação, ou não coloco nenhuma, se não vai ter aprovação necessariamente por essa nota. O, o questionário já vai estar usual assim. Ah, aí tem uma série de aspectos que eu não vou entrar em detalhes agora. Esse primeiro vídeo vai ser pra, basicamente para a criação do questionário. Vou salvar e voltar ao curso, vejo que eu não fiz quase nada, o questionário ainda não existe. Se eu clicar aqui, ele está vazio, até vou clicar agora. E ele está zerado, não tem, ainda não foi inserida nenhuma questão. Agora eu posso editar o questionário. E agora eu vou adicionar as minhas questões, tá? Eu posso adicionar as questões manualmente, mas eu gosto de adicionar aqui. Ah tá, eu, se eu posso selecionar múltiplas questões, eu vou selecionar manualmente. Tá? Vai aparecer, eu vou escolher da onde eu vou pegar... Tá, não tenho nenhuma questão adicionada. Vamos aqui em adicionar. E aí eu vou selecionar uma nova questão. Eu vou fazer do zero. Você como, como se eu fosse direcionado para aquela tela que nós estávamos antes lá criando a questão. Mas nós já criamos as questões. Do banco de questão, eu vou abrir um banco de questão e selecionar manualmente. Ou aqui, uma questão aleatória. Isso aqui é o que há. Tá? Então, aqui eu vou selecionar da onde eu quero. Tá? Então eu tenho. Vejo que aqui em função a fim, que é aquela categoria que eu criei, tem três questões. Selecionei ela, está aqui, e eu quero, uh, posso filtrar por tags, né, se eu tivesse criado categorias, né, enfim, subcategorias. E agora aqui, número de questões aleatórias. Eu tenho três questões que eu criei. Óbvio que aqui eu sempre vou escolher um número menor ou igual o número total de questões nesse caso, digamos que eu quero uma avaliação com duas questões não pode ser muito, já que eu tenho só três no meu banco né? mas enfim, esse número de questões vai ser totalmente aleatório o aluno eu posso habilitar o questionário então adicionar questões aleatórias tá aqui as duas não são questões específicas, são aleatórias tem até um dadinho tá? então eu vou clicar em gravar Número máximo, a nota máxima, né? Então digamos que cada uma vai valer 50 dessa forma Tá? Posso alterar as notas, enfim, de cada questão, mas o questionário, enfim, está pronto. Tá? Vou voltar para cá. Agora, quando o aluno clicar aqui, então, pré-visualizar o questionário agora. Eu vejo que o questionário está pronto. E, e as questões que vão aparecer aqui vão ser de forma aleatória. Tá? Elas estão iguais porque eu repliquei, lembra? Mas se eu fizer diferente, eu posso... Programar o questionário para duas tentativas, Eles vão, ele vai tentar novamente e o Moodle vai sortear novamente as questões daquele meu banco de dados, por isso quanto mais questões melhor e vai aparecer questões novas, talvez apareça uma que ele já fez, mas pode aparecer questões novas. Enfim, está pronto, o aluno vai responder e vai aparecer depois lá no final para eu poder avaliar e dar a nota para ele. Tá? Por enquanto era isso. E na sequência eu vou fazer mais vídeos aprofundando sobre o assunto. Valeu!